Quebrei a cara, tô na bad. E aí, o que, que eu posso fazer? oi gente meu nome é Michelle, eu sou psicóloga e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que fazer quando você tá na bad porque a vida é assim né tem vezes que a gente fica mal mesmo tudo dá errado a pessoa que a gente gosta não gosta da gente de volta a gente tira nota baixa na prova os nossos amigos pisam na bola os nossos pais pisam na bola e aí o que, que a gente faz tem algumas beds que é mais de boa né a gente passa escuta uma música achar um pouco e dá tudo certo agora tem umas que a gente chega até a pensar que não vai dar mais certo nada na vida que acabou dói tanto e cara eu acho que às vezes é melhor melhor morrer, né? Mas será que é assim mesmo? Uma coisa que acontece tem esse poder de acabar com a nossa vida desse jeito? Eu acho que não. Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a nossa vida ela é feita de altos e baixos. Então tem dias que a gente vai estar tá super bem. Vai ter uma época na nossa vida que vai estar tá super legal, vai, a gente vai sorrir, vai estar tá legal, a gente vai conseguir fazer tudo. Agora vamos ter algumas situações que vão deixar a gente muito para baixo. Então a gente tem que aprender que nem sempre vai ser tudo bem. A nossa vida não é só Instagram. Todo mundo sorrindo, legal, feliz, de férias, ei? Não. A gente tem dificuldades, a gente tem problemas. Só que isso não é suficiente pra acabar com a sua vida. Outra coisa, você vai errar e você vai se ferrar uma hora. Acontece, cara. Fazer o quê? Nem sempre a gente vai acertar. Ou nem sempre a gente vai se dar bem. Então, a gente tem que aprender a olhar para os nossos erros. E entender que as coisas vão ficar bem de novo. Outra coisa que a gente precisa aprender é que uma hora, alguma coisa vai dar errado. Nem sempre as coisas dão certo. Não é o fim. Essa é a principal coisa. Não é o fim. A gente chora, dói, a gente sofre, mas passa. E não é aquela coisa tipo, ah, relaxa, esquece, vai passar. Não. Mas é o seguinte, como a gente nem sempre sorri, todo dia e toda hora? Chorar também não é assim. Se uma coisa deu errada, não quer dizer que todas as coisas vão dar errado. Se uma pessoa te decepcionou, não quer dizer que todas as pessoas no mundo vão te decepcionar. Existe muita coisa boa. E pra te provar que tudo que eu te falei aí agora é verdade, eu vou te contar a história de um cara e o nome dele é José. José era um dos irmãos mais nobres de uma família muito grande. E o cara era tão azarado que os irmãos dele não gostavam dele. A ponto de jogar ele dentro de um poço, porque eles queriam matar o irmão dele. E aí depois você é, matar, eu acho que não, né? Meio pesado. Então, que tal vender ele comigo? escravo. E eles venderam José como escravo e ele foi pra outra terra, foi pra um lugar muito distante da família dele e o pai dele pensou que ele tinha morrido, porque foi isso que os irmãos contaram. Chegando lá, ele foi vendido pra um cara que era do governo, mó bem de vida e ele foi começando a trabalhar e tal lá e conseguiu alcançar uma, uma, uma posição bem legal e ele se deu bem na vida lá mesmo como escravo só que aí um dia a esposa desse cara gostou dele e quis ficar com ele só que josé falou assim não não, vou, não posso ficar com a, com a mulher do patrão né então ele deu no pé correu a mulher ficou tão brava mas ficou tão brava que falou pro o esposo dela o chefe do josé que ele tinha tentado agarrar ela. E o cara mandou ele pra prisão. Então, vendido pelos irmãos, feito escravo, se deu bem na vida um pouco, melhorou um pouquinho a vida lá. Depois ele foi preso injustamente. E mesmo o cara sendo injustiçado e estando na prisão, ele não cansou de fazer o bem pras pessoas. E ele ajudou muita gente lá dentro. E também começou a se dar um pouco melhor ali dentro da prisão. Só que ele ainda tava preso. E um dia ele ajudou um cara que conhecia o rei. E ele pediu pro cara assim, aí cara, quando você estiver lá com o rei, lembra de mim? E o cara voltou pra vida dele e tal, e esqueceu de José. E José continua mais um tempo na prisão. I'm mesmo ajudando esse cara lá dentro. E aí um dia, o rei teve um sonho. E aí a pessoa que José ajudou, lembrou, falou, olha, teve um cara lá na prisão que um dia revelou o sonho lá e tal. Eu acho que ele pode ajudar. E José foi chamado pra revelar o sonho do rei. E quando ele revelou o sonho do rei, o rei tirou ele da prisão e ele virou o governador daquela nação aonde ele foi levado escravo. O que a gente aprende aqui com José? José, ele passou por muitos problemas na vida. Ele foi traído, ele foi preso injustamente e ele não fez Prática, ele não fez nada para que isso acontecesse com ele Ele foi injustiçado Só que ele não perdeu a vontade de viver E ele não esqueceu dos sonhos que ele tinha Ele passou por muitas dificuldades na vida Mas ele continuou acreditando Que tudo acabaria bem Mas José tinha um segredo E é esse segredo que a gente quer contar para vocês hoje Tudo bem, aconteceu muita coisa ruim na vida de José Só que ele tinha Deus com ele Ele era amigo de Deus Então por tudo que ele passava Deus estava com ele, e ele acreditava que Deus ia cumprir e ia realizar o sonho que ele tinha para José. Então em tudo que ele passou, ficar longe da família, ser vendido, ser traído pelos irmãos, ir para na prisão, ser esquecido lá dentro, em tudo isso ele sempre olhava para Deus. Então, se você estiver na bed, é o seguinte cara, primeira coisa, você não está sozinho. Conta com as pessoas que estão do teu lado. Mas se as pessoas que estão do meu lado, não forem legais, me traírem e tal, não sei o que? Fala com Deus. Ele tá com você, ele é seu amigo e ele vai te ajudar a passar por qualquer tipo de bad que você esteja passando. É isso aí, não esquece então de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até a próxima!